esse negócio de que pescar calma você só encontra mosquitos os mosquitos parece que isso nem de roupa porque eu fico coberta inteira de mosquitos ai gente acha que eu sou doce Sigo E tem outra, eu sou muito competitiva, sabe? Então eu tô lá pescandinho às três horas e não pesco um peixe, eu olho pro vizinho do lado e ele pescou cinco seguidas. <risos> Nas primeiras vezes que eu criei stress bola, moeda, essas coisas que você fica mexendo com a mão assim, eu não entendia direito qual que era o sentido desse negócio, entendeu? Mas depois do primeiro eu fiquei, tipo, super adepta disso, porque, gente, você tá estressado? É a melhor coisa da vida. É melhor que dar um burro na cara da vez Melhor. E hoje eu já vim trazer pra vocês um slime diferente de você mexer com a mão assim. Que eu não vim em lugar nenhum aqui na Tubilândia Tipo, gente, é uma novidade mesmo, que é o slime de teia de aranha. Ai, Kim, eu vou ter que subir no porão de casa pra catar umas teias de aranha? Não! Mas ela tem um efeito muito igual a teia de aranha. Você aproveitando que a gente já tá perto do Halloween, né? Já fica aquela coisa... Falta tá menos de um ano para o Halloween! Aperto, dependendo do ponto de vista Poste no Instagram se você fez e deu certo não deu certo, poste no Instagram Me marca, coloca a hashtag Aprendi com aqui, que eu sempre tô de olho nessa hashtag Eu tô lá curtindo tudo, entendeu? Aproveita e já me segue no Instagram, que é Kim Rosa Cuca, na verdade todas as minhas redes sociais São Kim Rosa Cuca, então se você não tá me seguindo em todas elas Qual que é a desculpa? Não tem Então já aproveita e segue em todas as redes sociais Acabou de chegar aqui? Se inscreve, se inscreve, E dá muito, muito, muito, muito, muito, muito Muito, muito. gostei aqui embaixo Vamos nessa Pegue o seu potinho e faça seu slimezinho <risos> Que porcaria Gente, vocês podem pegar um potinho despreocupado, tá? Porque não vai manchar nada, não Então eu recomendo vocês a pegarem um pote de vidro Porque esse tem menos risco ainda Você vai colocar uma quantidade de cola Eu coloquei bastante porque eu fiz tipo uns 20 slime, entendeu? Vocês não estão em ação Mas você pode colocar um pouco só, um tubinho de cola Já vai dar pra você fazer um slime desse tamanho que vocês viram até agora Colocou a quantidade de cola que você quer? Agora você vai colocar um pouquinho de creme Vai meio no, no olhômetro assim, sabe? Mas digamos que dá mais ou menos... Uma umas 3 colheres, é, dá umas 3 colheres coloquei 3 colheres de creme de cabelo e 3 colheres de hidratante isso eu fiz só pra não desperdiçar e colocar todo um pote de hidratante, todo um pote de condicionador dentro da cola ah, coloquei também umas duas colherinhas ali de shampoo, é claro que se você colocou metade de cola do que eu coloquei você vai dividir todos os outros ingredientes pela metade também, coloquei ali óleo de bebê que é essencial pode ser outro óleo também, mas é que óleo do bebê é cheiroso né gente, você vai colocar um óleo de oliva ali, um óleo de, de Soja, né? Não fica tão tiroso mas pode ser também. Tem problema. Coloquei uma tinta, eu recomendo que você seriamente, coloquem um pouco menos de tinta do que eu coloquei, porque ele não fica sequinho igual os outros slimes, sabe? Ele fica molhadinho. Então, se você coloca muita tinta, a tinta pode grudar em alguns lugares. Inclusive, se você nem quiser pintar, você não precisa também. Vai ficar um slime branco fica bem bonito. Bom, deixa a tinta, pinta de jeito você quiser. Como eu disse, eu fiz uns 20 slime com aquela quantidade de cola. Então, aí, eu dividi em outros potinhos menores pra fazer pequenos slimes, entendeu? Ou você pode fazer naquele lá e fazer um slime gigante. <risos> Fica a critério de vocês. Coloquei um pouquinho ali de sabão líquido. Se você não tem sabão líquido na tua casa, você pode pegar sabão em pó e dissolver em água morna. E aí colocar aí dentro. Misturei, misturei, misturei coloquei mais um pouquinho de sabão líquido. Deu tipo um, uma tampinha inteira que eu coloquei metadinha e metadinha. Ele vai ficar nessa consistência aí. Agora eu vou colocar um pouquinho de cola de isopor. Que é essa cola transparente aí. para essa quantidade de cola aí eu coloquei mais ou menos os dois terços de cola de isopor. Então essa é diferença. Você usa muito mais cola branca do que cola de isopor, que é geralmente o que a gente não tem em casa, que é um pouquinho mais difícil de achar. E você vai misturando, misturando, misturando, misturando, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexendo, mexendo, mexendo, mexendo. E ele vai começar a formar uma bola, desse jeito aí, ó. Quando você puxar com a colher, ele vai sair maciço inteiro, ó. E ele vai começar a criar essas ligas de linha, entendeu? Se você vê que tá mexendo e ele não tá formando essas ligas de linha, você coloca um pouquinho mais de cola para isopor, sacou? Depois que ele chegar nesse ponto, é só você dar uma apertada nele para sair o excesso de líquido e se divertir horrores, gente. Ele vai soltar essa tinta mas use uma tinta que não manche, brinca em cima de um pratinho, tome cuidado na hora de brincar e ele não gruda nos dedos não gruda em nada. Pode ir tranquilo vai na fé. <risos> e é muito legal brincar porque olha que ele estica, que ele fica esse negócio, ele fica muito parecido com uma teia de aranha mesmo. Ele fica bem fininho, chega a dar até uma agonia, mas daí você lembra que não é uma teia de aranha, aí você fica feliz, entendeu? O mais engraçado é que se você deixa essa cola parada ela se mexe, entendeu? É bem bizarro ela vai se encolhendo e aí você pode brincar com as vezes você quiser. Ele dura bastante não é aquela coisa, ai puxei, puxei, puxei e agora eu vou ter que jogar fora Não, ele dura um tempinho assim A não ser que você suje ele grude um monte de poeira Mas é bem legal Você pode esticar, aí depois você junta numa bolinha de novo Aí você estica de novo Aí você junta uma bolinha, estica, junta, estica, junta É bem legal Deem ideias aqui embaixo pra mim, hein, De outros slimes que vocês querem que eu mostre que eu sempre tô fazendo aqui em casa Mas eu só mostro pra vocês os que eu acho mais legal Então se vocês tiverem algum específico que vocês querem aprender a fazer Comentem aqui embaixo Um beijo!